Dias Toffoli atende pedido de defesa de Flávio Bolsonaro e suspende investigações com dados do COAF. Pois é, acredite se quiser, o ex advogado favorito dos petistas e agora best friend forever dos neopetistas, Dias Toffoli, suspendeu o andamento de todos os processos judiciais de Flávio Bolsonaro. Na prática, ficam suspensas temporariamente não apenas os processos do amigão do Queiroz, como também de todas as investigações em curso no país que têm como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal sem autorização da justiça. O que pode significar mais uma derrota na guerra contra a corrupção e um primeiro passo para se anular processos envolvendo corruptos, inclusive os já condenados. Aliás, Toffoli foi bem rápido no gatilho, pois o Tribunal de Justiça do Rio deveria ter julgado nessa terça-feira o pedido da defesa do senador para que fossem suspensas as investigações contra ele. Lembrando que a tendência desse julgamento seria o de negar o pedido do Flavinho por 3 votos a zero. Mas isso foi apenas uma grande coincidência, tá ok? Hashtag, we trust. Indicação de Eduardo Bolsonaro está definida por minha parte, diz Jair Bolsonaro. Isso mesmo, insistindo no eu, o presidente da República Jair Bolsonaro reafirmou nessa terça-feira que, no que lhe cabe, a indicação do seu filho fritador de hambúrguer Eduardo Bolsonaro para a embaixada no Brasil nos Estados Unidos já estaria definida. Aliás, do jeito que as coisas estão indo, a família Bolsonaro já pode até começar a empreender no mercado de lanchonetes. Afinal de contas, um mascote palhaço, um fritador de hambúrguer e alguém para fazer suco de laranjas, ele já tem, né? Se bem que parece que até a tal lanchonete que o Eduardo Bolsonaro disse ter trabalhado nos Estados Unidos fritando hambúrguer, não vende hambúrguer. É, pelo visto, agora a indicação do Dudu pra embaixada dos Estados Unidos tá ameaçada. Hashtag Make Mamata Great Again E pra desestressar um pouco, que tal Vemos essas imagens de dezenas e dezenas de golfinhos Nadando na costa californiana nos Estados Unidos Da hora, né? Mas bora voltar pra realidade? Em 5 meses, Brasil registra 17,9 mil mortes violentas queda é de 22% em relação ao ano passado. Aí, finalmente uma boa notícia esse ano. O Brasil registrou uma queda de 22% nas mortes violentas nos primeiros 5 meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2018. Só para você ter uma ideia, foram 17.907 mortes violentas. Ou seja, 5,1 mil mortes a menos do que o registrado nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018 Ai, tá vindo, seu burro? Você vive criticando o nosso mito, mas foi graças a ele que esses números caíram, seu burro! Calma filho da puta, pois essa queda de mortes violentas não é mérito nenhum do presidente atual para quem não sabe, essa queda já era prevista por especialistas desde 2018, onde foi registrada a maior queda no número de assassinatos dos últimos 11 anos. Portanto, isso não tem qualquer relação com o governo atual, que diga-se de passagem ainda não conseguia implementar nenhuma mudança de fato no combate à violência. Além disso, vale ressaltar também que a maior parte da queda em mortes violentas aconteceu no nordeste brasileiro, onde Bolsonaro não costuma ser muito querido, né? Aliás, tá difícil de entender a cabeça desses neopetistas, hein? Pois quando tem notícia ruim, como aumento do desemprego ou queda do PIB, aí a culpa são dos governos anteriores que destruíram tudo. Mas quando a notícia é boa, aí eles correm logo pra dizer que é graças a Bolsonaro. Hashtag, não fode porra. E pra finalizarmos essa edição... Bolsonaro extrai dente e médicos recomendam que ele evite falar por 3 dias. Bom, a maioria dos adultos possuem 32 dentes, então ainda faltam 31, né? Já imaginou Bolsonaro por mais de 3 meses sem abrir a boca falando merda? E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. Fui!